Olha, eu já comecei a estudar um pouco sobre o steel frame. Tô sabendo como é que funciona, mais ou menos. Agora, Helena, misericórdia, viu? Eu tenho que fazer uma casa, eu não sei que fachada eu uso. Se você não conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há um tempo, fiz tudo que é fachada que você possa imaginar. Fiz coisa certa, fiz coisa errada, tive que voltar, consertar. Todo mundo erra, é normal. Mas o importante é você voltar e consertar, não pode deixar o errinho pra trás, né? Isso que eu falo pra... Pessoal que trabalha em obra Não vamos deixar erros para trás E se você não quer errar, já começar bonito E tem gente, muita gente que me manda mensagem Por sinal eu tô gravando esse vídeo exatamente porque um, Uma galerinha lá da minha lista VIP do WhatsApp Se você não sabe o que, que é Você tem uma lista VIP no WhatsApp em que você resolve, recebe conteúdos exclusivos E você tem um canal de comunicação diretamente comigo Então se você quer ter um canal de comunicação direto comigo Não deixa de entrar na minha lista VIP do WhatsApp Aqui embaixo tem um link no primeiro comentário do vídeo Vai lá, dar uma olhadinha que você vai curtir, você pode ter certeza. Vamos falar então, vamos voltar pro papo de fachada. Fachada ideal, quero entender. Tem uma casa, Helena, tem uma casa. O que que acontece? Primeiro ponto, você tem uma casa. Entenda o tipo de cliente que você tem. Dependendo do tipo de cliente que você tem, você vai ter uma abordagem ou outra. Você tem que entender... Qual é a prioridade daquele cliente? Em diversos momentos eu vejo clientes muito preocupados com sustentabilidade, outros muito preocupados com manutenção, outros mais preocupados ainda com acústica, outros é resistência mecânica. Então você tem que primeiro entender qual é a preocupação do seu cliente. Depois que você entendeu qual é a preocupação maior do cliente, não adianta falar, ah, Leandro, o cliente está preocupado com tudo isso. Meu amigo, um é o mais importante para ele. Entenda com esse um mais importante para ele que é o que vai fazer ele mudar a ideia dele, que vai fazer ele optar pelo sistema correto. Veja qual é a prioridade do seu cliente. Depois o que você vai entender? qual é o orçamento dele disponível. Por quê? Só de placa de fechamento. A gente tem a opção de trabalhar com cimentícia, cimentícia com USB e glass mat E glass matte cheating, teve gente que perguntou, é gesso com fibra de vidro, tá? É um modelo de placa que chegou no Brasil tem uns dois anos. Eu já trabalhava bem antes, importava com painer, misericórdia. Mas é uma placa maravilhosa de se trabalhar. Só de chapeamento. Você tem três tipos, fora acabamento, que a gente tem cinco. Lembra aquele negócio de matemática que a gente, sim, análise combinatória? Que a gente fazia um vezes o outro. Faz, faz as contas, gente. São 15 opções que você tem. Isso é sistema que dá para fazer o quê? Para texturar e acabar pintado. Fora os side-ins. Tem side de cimentícia, side de madeira, side de PVC. Me... Meu Deus. Aí ainda tem aqueles ACM, né? Dá para trabalhar com a ACM. Tem até um especial bacana com o Danilo do canal da CM aqui. Já assiste lá, a gente dá dicas boas, viu? Então tem Muita opção, e a partir do momento que você entendeu quais são as prioridades do seu cliente, um, com a maior preocupação dele, depois qual é o orçamento dele, aí sim você vai começar a indicar o sistema dele mais adequado. A partir disso você vai conseguir, mas uma adiantar, isso é fato. Galera de casa, residencial, eles querem um negócio que não dá trabalho. Gente, o pessoal de casa, que tem casa, não tá preparado pra ficar fazendo manutenção, repintando de tantos em tantos tempos. Cara, eles não querem ter dor de cabeça, eles querem morar. Então pensa muito, né, na manutenção. Grande maioria também pensa muito, tá, que eu posso te falar, isso é fundamental na acústica, desempenho acústico pra eles, ó, é fundamental. Porque eles já tem aquela ideia, né, do drywall oco, e aí eles acham que vai ficar passando tudo. Então trabalho com sistemas. Eu gosto muito de trabalhar com a gente vai fazer residencial, beleza? Anota. Anota. Fachada de residencial. Eu gosto de trabalhar com chapeamento. cimentícia mais USB. Depois... Base Coat, como acabamento, ou então AFES. Residencial é sempre assim: chapeamento. A Glass Matheen também dá, mas aí o desempenho acústico não fica tão bom quanto você trabalha com duas placas, tá? Eu gosto quando você trabalha com duas placas, que o isolamento acústico melhora muito, você ainda muda um material e outro, quebra a onda da frequência sonora, amor, esse é até um papo para outro vídeo. Então, quebra, o desempenho acústico super, é muito superior, você tem uma boa resistência mecânica. Então é um tipo de opção que eu gosto muito de oferecer para quem vai trabalhar construindo casa. E o acabamento, base coat ou então EIFs, que são os que têm menor probabilidade de dar erro. São sistemas que são mais simples de serem executados, né? Que dão uma garantia muito, muito, muito superior. E que eu super indico. Pegou a dica pra casa, né? Pegou a dica pra construção. Agora pega outra dica importante que eu quero que você saiba. Além disso, eu dou muita informação também lá no meu canal do WhatsApp. Que tem um link aqui de baixo. Lá não é um grupo, não se preocupa, eu não vou mandar mensagem perturbando a sua vida. Mas você vai clicar e você vai entrar na minha lista. Você entrou na minha lista, você começa a receber informações gratuitas que não tem aqui no YouTube. Não tem no YouTube, não tem no Instagram, não tem em lugar nenhum. São exclusivas que eu faço especialmente de acordo com a demanda, do que as pessoas mandam lá. E além de que é um canal de comunicação direto comigo. Você vai estar podendo falando diretamente comigo, é muito bacana. A gente tem mais de 15 mil pessoas. Acho que é isso, gente. É muita gente. A gente dá com um pau. E gente do Brasil inteiro. Tanto que se você precisar de alguma indicação, alguma coisa, manda lá que a gente arruma. Outra coisa também, não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Beijos, tchau, tchau e até a próxima.